Meus lindos, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a receita de uma Nutella caseira que fica deliciosa, fica super saudável, não tem açúcar e ótima para o café da manhã. Então, vamos para os ingredientes. 200 gramas de avelã torrada, meia xícara de água, meia xícara de leite em pó, 200 gramas de chocolate meio amargo picado, uma colher de sopa de cacau em pó e uma pitada de sal. E essa receita foi um pedido de vocês. No vídeo que eu ensinei a fazer panqueca americana. Outra receita super saudável e deliciosa para o café da manhã. Se você ainda não conferiu esse vídeo, clica aqui no card que eu mostro para vocês lá. Vários de vocês comentaram que queriam que eu ensinasse a minha versão de como fazer uma Nutella caseira super gostosa e saudável. Então, aqui estou porque o pedido de vocês é uma ordem. E se você ainda não faz parte da nossa família, vai fazer parte. Se inscreve no canal. Lembra que o botão de inscrição está aqui embaixo, é aquele vermelhinho. Só então você clicar lá e depois clica no sininho, porque assim você vai ser avisado toda vez que a gente posta vídeo novo. Que por sinal, é aos domingos. Agora sem enrolação, vamos começar a nossa receita. Para começar, eu vou triturar minhas avelãs no copo do liquidificador. Mas como o copo do liquidificador é muito alto, eu vou colocar de metade em metade. Então vou colocar metade, triturou até virar uma farofinha, depois coloca outra metade. Enquanto isso, eu vou pegar meu chocolate que está aqui, e vou levar pro microondas micro para derreter por 30 e 30 segundos. E agora que nossa mistura bateu, a gente começa adicionando a nossa água, que ela tem que estar tá morna, que é para poder ajudar a dissolver aqui. Depois a gente coloca o leite em pó, O cacau e o sal. E vamos bater mais um pouquinho. E agora que nossa primeira mistura já incorporou bem, a gente vai adicionar o chocolate derretido. E bater mais. E é isso, depois de bater tudo, a nossa Nutella está pronta. Basicamente, só bater tudo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar num potinho para ficar mais fácil para vocês visualizarem o resultado final. Esse é o resultado final da nossa Nutella Como vocês veem, ela fica bem mais escura Que aquela Nutella que a gente compra no supermercado Porque aqui a gente está usando chocolate Meio amargo, ponto número 1 um, Que é aquele que tem 50% de cacau E a gente adicionou ainda mais cacau em pó puro Que é, é para deixar ela mais saudável Porque a cacau tem bastante antioxidante Mas isso faz com que ela fique bem mais escura Porque a Nutella tradicional, além de ter muito açúcar Que a gente não usou, ela é feita com chocolate ao leite A quantidade de cacau Vai influenciar diretamente no resultado da nossa Nutella mas ela fica linda, ela não vai ficar lisinha como aquela industrializada, ela fica meio granuladinha. E isso é normal, porque a industrializada é feita no equipamento industrial, na máquina. A gente não tem essas máquinas em casa, então a nossa vai ficar realmente um pouco mais granuladinha. Mas ela fica sensacional. Como vocês podem ver, pelo meu pão aqui já meio mordido, eu já experimentei. Mas a gente finge que isso não aconteceu para manter a amizade e a gente vai experimentar junto, aqui. Então, vamos lá? Hum. De verdade. Essa é a melhor receita de Nutella que você vai experimentar na sua vida. Experimentar. Eu sempre levo bloco. Experimentar na sua vida. É isso, meus lindos. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima.